Olá! Hoje vamos mostrar a maneira correta de aplicar os produtos da Aqualife em sua piscina. Primeiro, garanta que os parâmetros da água estejam dentro das faixas ideais. Depois, dose o Aqualife Neutralizador de Cloro e o oxidante Aqualife Oxi 200. Em seguida, dose o sanitizante Aqualife BQ400. Com estojo de teste Oxi 200, coloque 25 ml de água da piscina, dose 5 gotas do indicador e 5 gotas iniciais do titulante. Se o líquido ficar azul, significa que o sistema está com doses baixas de oxidante. Caso contrário, dose gota a gota até chegar na quantidade necessária. Por último, utilize o estojo de teste BQ400 e adicione 5 gotas do reagente e avalie por escala de cor. A faixa ideal é entre 10 e 20 ppm. Se estiver abaixo, será necessário a dosagem dos produtos da Aqualife. E não se esqueça de verificar os parâmetros da água semanalmente. QM Saúde Ambiental, alternativas assertivas para tratamento de água.